Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu sou Caio Nobre Meus amigos, chegou o dia, cara Chegou o dia que nós vamos conferir aqui o início de gameplay de God of War Ragnarok, jogo que nós recebemos aí em antecipado pela Playstation aqui do Brasil Que eu agradeço demais, cara Mais uma vez pela confiança aí no nosso trabalho a gente poder estar tá trazendo aí Esse conteúdo para vocês Antes do lançamento Eu tô veras animado para poder conferir essa história Tá sendo meu primeiro contato, né Nós recebemos aí bem antecipado Já vai ter saído análises e tudo mais E aqui nós vamos conferir o gameplay do início mesmo, com a minha primeira experiência, sabe? Eu não tô sabendo absolutamente nada do jogo, então a gente vai conferir juntinho aqui, rapaz. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aqui, ó, no novo jogo, já temos aqui algumas opções de dificuldade, como a gente tá acostumado, né? Que era história, benevolência... Engraçado, no primeiro jogo, acho que tinham três dificuldades só, não era? Eu não lembro de ter... Esse aqui tem cinco, mano História, benevolência, equilíbrio Não quero piedade experiência de combate mais, mais intensa E o famigerado quero God of War, rapaz A gente vai aqui no quero equilíbrio inicialmente Pra gente poder sentir o jogo Ver como é que tá E simbora, minha gente Chegou a hora entre os emotivos, quem diria Mano, e de congelando rapidinho por causa do Fimbo Winter. Hum. Hum. Hum. Com fome? E agora? Para casa, a tempestade vai piorar. Cuido delas. E do caralho, mano. Maravilhoso. frost que ajuda Já tá escondendo coisa do Kratos Esco... Aguardou a bolinha rápido ali para ele oh, não ver não Eita oh, Que legal, tô controlando os, os lobos Tô sentindo no Dual sense, Olhar ao redor Acessar as configurações de câmera Ai, carai Essa é a parte que, que a Penji freia dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa ele está... bem doente a Deus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem... antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Tem rir? Já? Ouviu isso? É ela! A não fica longe de novo. Não prepare-se. Nossa, tá bem feito pra caralho, irmão. Contornaram o bicho. Ela tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Nossa, então ela tá caçando eles Há, há muito tempo, né? Ah! Ah! Caralho ah! Solta ele ah! Peguei ah! A gente tem que fugir dela Estou tentando Lá em cima, Porque que ela tá... Cuidado As árvores, elas estão caindo Meu irmão Essa foi por pouco Eu tô dando a volta de novo! Atreus! Eu não quero lutar com você! Estou pegando aqui! Oh, Peguei você! Meu Senhor amigo! Firme. O círculo de proteção está perto! Círculo de proteção? Nossa, eu tô sentindo ah, tudo no docência, cara. Que louco. Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos <risos> para casa. Speck, que... Svana, vamos. Cara, que isso? Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o baldo trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia Acha que isso vai melhorar? Hum. Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes Cara, que início maravilhoso já, velho Só esse pequeno trechinho Meu Deus, cara Mas, Engraçado, eles estabeleceram a proteção de novo E ela não consegue acessar? Algo do tipo? Eu faço. Bear McCreary. De novo, o cara que fez uma música tema foda 2018. Ó. O cara é um compositor muito foda, né, irmão? Chad Cox. Dirigido por Eric Williams. Obedo. Né? uns lobinhos. <risos> Podem comer. <risos> Ele já está pensando, pô, você deu com nossa comida pros os bichos, mano? Ele falou, tipo, pô, meu filho é bondoso. Que louco, irmão. Ah, danado. Uia. Nós já temos a corrida com o negócio liberado. Que loucura, irmão. É, muito do gameplay extremamente parecido, né? Como a gente já esperava que seria. Eu tô sentindo o gameplay um pouco mais fluido, mais rapidinho. Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Fenrir. Tudo bem, garoto? É. Eu não tô conseguindo mirar pra mandar uma machada ainda. Mano, o Fenrir já tá aqui, cara. Tudo bem, garoto, você tá bem, eu sei, também senti saudade, cadê a comida, tá com fome? Vai, garoto, você tem que comer, come, o que foi, é muito grande? Isso aí. Bom, garoto. Que da hora, mano. Esse Atene, não é o... Está chegando a hora. Você tem que se preparar. para quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna, upra, tessu, sofna, edam, sofna, sofna, sofna. Que isso, velho? Que que isso? Venha. Cara, as cinemáticas estão muito mais da hora, velho. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Thimble Winter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair! Descobrir quem eu sou, quem é Loki! Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha. Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? Cara, que incrível, mano. Nossa. E o jogo só começou, pessoal. E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O Lâmina Ah, não. O Ferir, não. Como está o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Boa noite. Isso é um sonho coentos. Vai me acompanhar? Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio ímer nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido ah. Pelo menos não sofrer. Hum. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um. É. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Ah, vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um Lindo, problema cara. não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Impressão minha é uma uns braços mais longos do que o normal. É uma giganta final, né? Eu vou ter que levantar essa. Quem faz a feia um garoto. Não parece aquela lourinha que faz o demolidor Com o Charlie Cox A principal lá Posso estar errado, mas caramba Ela é de aqui? perto assim Olhei o rosto Sei. e me lembrou Como é que dela? É Hey. Mas o que seria isso, mano? Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. <risos> mano do céu. Olha, olha este gráfico, meu amigo. Olha este gráfico, rapaz. Encontre Atreus. Concluído. Opa, XP do Atreus também Ir pro mapa Olha aí, ó, mapa diferente Pô, o HUD tá todo diferente, né, galera? Olha só que legal, mano Eu tô achando esse HUD aqui muito mais da hora Desde a tela principal eu dei uma fuçada no menu de opções e tudo ali Já deu uma olhada, já viu como é que estão os menus, né? Aqui tá muito mais da hora, cara Eu pelo menos tô gostando Ó, árvore de habilidades, distância, corpo a corpo Nice Isso aqui só do machado, né, no caso Ó, machado Leviatã boa Pô, a gente tá com espaço bom pra várias armas ali, hein, povo Além da lâmina do caos, que deve entrar aí depois Olha o tamanho desse espaço aqui, irmão Hum Armadura Ó, que louco, mano, armadura peitoral as ombreiras de sobrevivência. Olha a cara do Kratos, mano, né? Que foda, mano. Cara, que da hora, mano. Curti demais esse novo HUD, velho. Ó, ele vai pra frente poder mostrar. Que legal, cara. Muito legal. Ó, equipar automaticamente. Detalhar. Boa. Aqui a gente mostra... Ah, legal, mano. Defesa... As armas, é o machado leviatã, o escudo... É, mano, realmente tem muito espaço pra mais armas aqui, na moral. Habilidades, mapa, objetivos, códice. Olha que legal o livrinho, a gente tinha esse livro já no 2018, só que aqui ele tá mais trabalhadinho, fica ele no canto assim, aí tem as páginas que vira e tudo. Feio. Ó, aqui já tem né, os perfis dos personagens, bonitinho. Vem piorando algum tempo. Atreus gosta muito desse animal e não consegue aceitar que ele está morrendo. Ah. Bom, mas esse não é o Fenrir, Fenrir, né? Inimigos. mode Baldo e Freya. Nice, mano. Bora continuar, meu povo. Já desbloqueado. Ah! Ataque de assinatura aí, irmão. Ó, da hora. A corrida, Ó, a investida com corrida também com golpe fraco já tá liberada. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. De Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Para onde será que ele foi? Ah. Como é que virava mesmo? De uma vez com o Preto? Acho é uma forma de virar. Ele as deixou por aqui. Você estava com o um sono agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Para. parece é grafos, irmão. Hum. Usa palavras, bicho. Os astros parou aqui. Dreador! E não estamos sozinhos. Ah! Ah! a Senhora. Agora inimigo humano, né, mano? Então. Cara, aí cadê o cara? Atrás de você, cara. Ah. Ah. É, eles estonaram bem rápido, né? <risos> Caraca, mano! Malditos invasores! Não deveriam estar tão perto. Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? Pedra de aí? saúde? O círculo está rompido. Ah, salvar, reiniciar, ponto de controle. Explico tá os invasores. O que houve aqui? só ver um negócio aqui rapidão, pessoal. Questão das habilidades, eu não consigo comprar nada, não, né? X112 XP. Ó, tem XP 112. Acho que eu não consigo comprar nada, né? Na verdade, ó, imbuir o machado, habilidades com machado, técnica. Ah, entendi, ó, corpo a corpo é aqui, ó. Ó, esses desses dois eu já tenho Esses aqui Ó, já tem esse aqui de mirar poder arremessar, mirar também com R2 Tá Ó, pum Tá bom Só ativa a parada e taca o machado, né Mira e pressiona R1, tá bom Pressione R1 Durante o despertar Ah, entendi, é, bom, aqui agora eu vou ter que esperar um pouco mesmo Todas essas habilidades eu já tenho Mas não tem como eu pegar outras aqui no momento, né, ó Tá vendo? Essas aqui estão abertas, mas eu não tenho XP pra nenhuma delas. E deve ficar acesinho, alguma coisa assim, quando tiver. Beleza. Interessante, interessante. Gostei do HUD, mano. Dos menus novos. Cara, lá atrás. Um animal morto? Uma luta? Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solda. Ele pode ter pescado abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Ah, a gente tem que dar a volta. Ele não veio por aqui. Vamos achar o rastro de sangue. Que coisa, rapaz. Ahá! Até ele está do outro lado. Se você abrir o caminho... Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... me esconder do Odin. É, é sensato não chamar a atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram é a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. Ah, achei. Tava justamente dando a volta aqui para poder achar esses baús. Pô, legal que eles colocaram esse brilho Na abertura dos baús ali Que fica mais fácil identificar No 2018 era mais fácil perder No 2018 era bem mais fácil perder os baús Ó, os sinais ali Que indicam onde a gente pode ir Beleza Você pensa de profecias, Miller? Eu sou cético por natureza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. Uh, Congelar o machado e identificar o próximo ataque corpo a copo à distância. Você tá louco, mano Eles intensificaram a violência do jogo, hein A gente não destroçava bicho desse jeito, não Em ataque normal, pelo menos, né Era só com finalização não. Cara, parecem uns mini Thor, mano. <risos> Pelas imagens que a gente viu assim, eles parecem muito com Thor, só que menorzinhos, parece. <risos> <risos> Cê é louco? Cadê aquele rastro? Vem aqui. Nossa, tá maravilhoso, irmão. Esse jogo tá maravilhoso, galera. Deixa eu só dar mais uma rodadinha aqui, só pra poder ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ai. Sempre tem alguma coisinha, mano Só vasculhar Eu não aguento, eu tenho que, eu tenho que olhar, mano, os cantinhos Ver se eu não tô esquecendo nada A gente veio dali Aqui foi onde eu enfrentei esses caras agora Tá Aqui é uma fogueirinha Que a gente já tinha visto Agora eu vim pra cá Uma. Ah, você surgiu do nada aqui aí, filha? Trevo sabe se lutar. Você ensinou ele muito bem. É o que costuma dizer. Vou tentar o combate com um soco. Experimentar. Subir na parede rachada. escudo pra bater, mano, que louco Tochas, e a trilha entra na caverna A gente sabe pra onde a gente tá indo A gente consegue entrar de fininho <risos> Ou pode fazer isso <risos> É Não é muito nosso forte, né Sutileza Salvou os lobos desses invasores? Não não faz muito tempo que estão aqui. Cara, que lugar... Olha... Mas parou mesmo. É Morte de cima. Corra e salte de uma borda e, quando estiver no ar, pressione R1. É ah... ah. Olha só direita. É louco. Pera aí no YouTube. Você quer? Esse, aqui é... Esse aqui é o lado que Que pode. Rastro vem por aqui e depois lá para dentro. Vão vir mais. Essa vida aí, mano estilhaçada boa. Cara, o combate ele tá bem similar, mesmo assim obviamente já tem mudanças que nós vimos aqui dos ataques de assinatura da do machado por enquanto deve e vai ter das lâminas também claro. Mas tá bem... Eu tô sentindo ele bem mais fluido, o combate. Tá mais rápido. Combate um pouquinho. Ou seja, tá gostoso, mano. Porque o combate 2018 é muito bom. Nossa. Nossa, alguém irritou o urso. Aqui nessa cara de longe, cuidado, cara. Quem já está de longe? Fogo de cima? Ah, tá. <tos> Eu não consigo parar e mandar, né? Vem cá, dá esse cara aí. Muito louco, velho. lembrar disso. De apertar o R1. Porra. Aí. Tem que lembrar disso. Ué, espera aí. Ah, tá. Ah, dá para dar a volta assim, ó na direita Atreus você está aqui? Hum. bom melhor assim vamos sair daqui muito doido mano muito doido eu Sério. acho que o Atreus veio em busca de abrigo seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele uma fúria impressionante sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar. Você conhece ele? Mano, como é que vira com o Kratos mesmo? Tinha esquecido. Tinha um... Tinha um comando que dava para você fazer. Pra ele virar de uma vez. Não, não, não lembro. Pô, oh, bebê não tem ainda. Não liberaram, né? Talvez. Eu acho que era o botão de esquiva com para trás. Não, não era não. Eita. Atreus, onde você está? A porra! Oh, a gente achou o urso, oh, ele achou a gente Bjorn, caramba, isso é chefe? Ah. E ele está zangado. Posta. Nossa, que delícia, mano. Ah. Você oh. cometeu um erro Caralho Nossa, os seus olhos mano Oi, meu irmão. O que foi isso, cara? O que aconteceu? Você não se lembra? Eu eu enterrei o Fenrir e aí eu eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu... Corri? Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções transformaram você. Eu... eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas, sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus! Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça... Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Seja ferido, gravando após de uma luta Um pouco de saúde dele vai se regenerar automaticamente Tá Ah não, beleza Isso aí já era algo que rolava Antes, tá Sobrevivendo do fim. Múter. Ué Não dá pra poder passar aqui não Boa oh, A arvorezinha fechou minha saúde ali, mano Ô oh, Tretreus cadeira irmão. Porra, sacanagem. Bom, por aqui, cara. Então... Que da hora a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Hum, abriu o círculo de proteção, velho. Putz. Ah, beleza. É só falar, pai agora. esquerda. Oh, Boa. Matheusinho ah, ganha XP então, também. Pessoal, você tem o dom da linguagem que ouviu os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhum. Piu. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Armas. Fúria espartana a gente já tem aqui também, é ah, boa. Fôlera. Entrar em estado de fúria dos botões, ta tá, ta tá, ta. Tá com tudo, tá. Aí tem uns níveis ali embaixo, ó. Boa. Aí tem como detalhar, ó. Boa. Tá. Deixa eu só ver aqui, galera, rapidão. Porque apareceu o Atreus ali, né? Ó, o arco. Aumenta o dano dos arcos. Olha que legal a animação da Atreus aparecendo ali, ó. A armadura do Atreus aqui também, ó. Atrás de sobrevivência. As habilidades. Isso aqui que eu queria ver, ó. Boa. Atreus pode ajudar com o um combo de Kratos. Ah, tá. Repetindo. Entendi. Pô, que legal, mano. Isso é um golpe, uma habilidade passiva, no caso, né? Procura momentos para completar os ataques de Kratos. Olha que louco. E aqui outros tipos de... Olha que louco, mano, ele fazendo ali no fundo, ó. Da hora. O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não... Mas eu vi luz. Não sei do que você tá falando Uma ilusão do Fimbo Winter, talvez Eu já vi É, mano Várias perguntinhas sem resposta no momento Ferro forjado Boa Elementos aqui para upgrades Acho Oh, agora eu reconheço esse lugar Que sangue é esse? É seu, Atreus Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina Não sei se isso faz eu me sentir melhor Essa aqui Não importa, só as consequências. Caraca, velho. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Foda, velho. Na moral, mano, que da hora. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio. Estamos quase em casa. Susto, mano. Fogo de cima. crash let's go A noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Eu queria que o templo de Tira ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O fim do afeta todos os reinos. Tá, mas será que ia ser pior do que aqui? Estamos chegando em casa. Ai, ah, é, Svana. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Atreus! E só tô vendo, senhor. Pra cama. Sim, senhor. Gente, que barulhada. Olha isso, mano. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que está com a gente. Se si, é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Ok. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Kratos para mais um. O que foi isso, seu arco? Final do 2018, to? Quem é você? Posso entrar? Sidromel Você não vai gostar Da minha companhia ah. Com certeza A gente vai conversar bastante Caralho, o tamanho do Thor, mano Os corvos, velho ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou... sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Então não gostou muito não Já o Baldo Ele tinha valor Era meu melhor rastreador Resolvia tudo Sim, ele tinha enlouquecido Mas era útil E agora se foi por sua causa Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça o que quer. O Odin, oh, oh, mano, é um velhinho. Que tal paz? Really? O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo. E eu não procuro com você. Claro, isso significa. Que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos kits. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro. ...que roubou de mim. <risos> ah, tá. Mime. Isso mesmo, eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz, não. Seja rápido. Até pegar o controle. Até que enfim. Eu me esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Caraca, ah, tá, tá, mano. Ah, ah. O Kratos não faz nada com ele. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Cadê meu machado, velho? Putz, tem um machado. Covarde. Como é que você? Foi um deus da guerra. Eu não queria lutar com seu irmão. <risos> não importa. Caralho, meu irmão. Não se segure, é um insulto. Conhece é assim, meu passado? A coisa ah. do fantasma de Esparta? Sim, ah, então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim, é um. Eu queria ver sua flan. Mas ela não vem, quando se chama. Quero ver o monstro. o chip você tem que ser melhor que isso! Olha Au. só, tá L1. tentando lembrar que é antigos. de antigos! Pode-se segurar! Mano, ele não tá usando o Mionir, velho! Ele só tá na mão! Uh. Seu <Sos> é Pelo Magnus. Ah. Desculpa pela estátua ti, de... seu pau no cu. <Sos> <Sos> Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Seus filhos atacaram. Caralho! Primeiro. Ótimo. Meus filhos não perderam pra isso. Me mostra quem você é. Ah, ele pega, mano. Você vai melhor. <risos> Esse é o Deus que matou um panteão porque ficou magoado. Ele tirando onda, mano, do passado Kratos. Ai! Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Que vestiu! Você acha que pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Mamãe... <risos> Não. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal, matador de deuses. Levanta! Mano, fazia parte do script, não velho. Medo de sujar as mãos. Hum, peraí. Uia! Ah, rapaz. Esse é o deus estrangeiro que venceu o maldo. Toma. Esse é o homem que derrotou o sigro, a rainha valquíria. Só isso? Você tava finalmente me mostrando alguma coisa? Nossa, mas ele é tirando onda, velho. <risos> É a cena do verdade. trailer: Você deixa ele por último, mesmo morto. O que você disse? O MoD veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o um exemplo de pai falando. Isso parece familiar. O que? Não importa. Que Brasil, mano, parece? Eu tô cagando pra sua opinião de pai. Eu quero ver o Deus da Guerra. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar. Droga. Onde está o tesão pela luta? Ui, carai! Deixa o Deus da guerra sair! Tá Quero ver! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. muito mais foda do que a do Baldo, velho No início do, do 2018 Quem é você? Me mostra! Mostra o assassino de deuses Vai se juntar aos seus filhos? Tá merda. na bunda já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. É o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode. Pra casa ir. agora! O dia está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal Vamos lá então Não é longe Meu irmão Que luta foi essa, cara? É bom ver que você tá fazendo novos amigos O Mionir não é uma belezinha Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou Eu sei Só não sabia se você estava escutando pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra Era o objetivo, afinal Cara O Kratos começou a ficar putaço ali no final, velho Nossa, mano O embate desses dois ainda vai ser louco, hein Foi só o primeiro Pronto. embate, velho Você vai pra casa Olha que da hora, mano nossa, tá muito mais bonito Aí, só mais uma coisa, grandão Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos picarem a sua casa até cair? Enquanto você dorme, nada. Vai atrás do garoto, e eu vou falar com um conhecido nosso e pedir para você ir ficar na casa dele. Que loucura, velho. Que loucura. Pelo telhado e. Ele me convidou para Asgard. Ah, é? Quando saíram eu não ouvi mais. Eu. Eu disse que não. Óbvio. Bom. Por que estava procurando Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim? Eu queria contar. Queria mesmo, mas. Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não! Você vai querer, acredita! Traiu minha confiança! Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. suas coisas ah, danado esse é o cinzel, né o que é isso? Ah, armadores e equipamentos melhoram atributos Como defesa Para ajudar a de sobreviver A força para causar mais dano A equipe você pode antes de se aventurar Ah, ué Olha aí, rapaz Caralho Isso aqui dá mais 5 de força Mais 1 um de defesa Isso daqui dá mais 3, mais 4 Nossa, que armadura louca, irmão Doiteira L2 para o menu de armas ah. Aqui, boa ah, Selecionar Compo... Ah tá, complemento machado Punho de madeira Ah, marreta furiosa Tum saiba mais atributos tá aumenta o dano causado para todos os ataques e habilidades diminui o dano sofrido aumenta o poder de ataques únicos e o dano de condições elementais aumenta a saúde máxima e resistência de estabilização tá é negócio da força no caso, isso aqui só me dá força né Bom, eu acho que é isso Deixa eu ver o que mais tem aqui Só tenho essa Essa daqui eu tenho essas aqui Eu já equipei E aqui também eu só tenho isso Tá Ah, tá, eu posso chegar pro lado Habilidades Eu já consigo comprar coisa com Kratos Tá Ó ah, contra inimigos congelados Causam dano bônus ó. Então eu posso usar tipo o ataque de assinatura do, do Kratos Caraca, que doido Empalar Boa Ah, esse é do bom, hein Esse aí eu lembro Oh, o Atreus tá com pouca XP. Vamos ver o que eu posso pegar aqui. Ah, legal. Eu posso combinar os ataques de assinatura. Caralho! Mire e segure para energizar. Nossa, que doido, mano. A energiza aqui também. Tacou. Dá uma explosão ó, corpo a corpo. Tá, isso aqui. Ah, isso é na esquiva. Isso aqui é esquiva pra trás? Tá, esquiva pra trás. Beleza. Olha. Segura. Tu. Louco, hein? Beleza. Pô, gostei disso aqui, mano. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui é para o negócio da chamas lá, esse aqui eu preciso evoluir o machado primeiro. Acho interessante isso aqui tu, ó. Beleza. Canalha! Deixa <risos> ver. Boa. Ah! Pronto, vamos. Pro templo no bosque selvagem. Vai ser mais fácil de ficar quando a gente chegar. O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim. Ele disse que não liga mais para Yotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa? Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Senhora. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho para o templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando para cá. Hum, sonhos? Nossa, aquele ainda tá vivo. Nossa, podia ter avisado. Acho que é esperar muito que o inimigo dele seja nosso amigo. Hum. Alguma coisa lá embaixo para decidir uma borda alta, parece que a gente tem que vir para cá, louco, mobilidade da hora. Espere, nossa, mas que raio foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Aham, uh -huh. vou ficar muito atento. Caramba, mano, você quer que é o início do jogo? O templo fica do ali, tempo. só temos que achar um caminho. 2018? Oh. Seja o que for a coisa, age rápido. <risos> Ele toma dando mais. Então ele toma mais dano, no caso. Ele é mais fraco contra as lâminas. Quando essa ponte desabou? Tá, faz um tempo. Não fui eu. Que doideira, irmão. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir resposta sobre os gigantes e o Loki? O Tir. Antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega! Então, vamos começar a nossa busca pelo Tyr. Tá bom. Acho que tem que ir pra cá. Continuam fazendo oferendas pro Odin Ele nem se importa ah, Daqui foi dali que eu vim Desci aqui e agora é... Chegar além no templo pra gente poder fechar, pessoal Vamos lá uh, Aquele pilar não tava no caminho da última vez hein? Como eu tava dizendo O Tira era aliado dos gigantes Então vai ficar do nosso lado Se a gente encontrar ele E se alguém sabe quem eu sou É ele a gente tem que encontrar o tiro. Não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. É. Quatro está fazendo? Oi, lá em cima. Hum. Entendi. Não tem ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem provas Já que viemos até aqui, vamos ver. Oh, tem coisa ali, hein. Muitos corpos. É melhor e anda. Ah, vai carregar. Tá. Já era. Vai, usa as mãos. Ah fuck fuck fuck Boa, beleza Combatezinho aqui, meu amigo Brabo, hein? Brabo É melhor ir andar Já era Vai, usa as rôminas todo neles Fleta direito Oh, tudo ato, pega ele. Ah. cuidado atrás de você. Cuidado atrás de você. Ah. Oh. Ah. Oh. Fogo atrás de você! atrás de você! Ah, isso! É louco irmão. Sobrar de usar essas interações de cenário, mano. Tem que ficar atento a isso aí. Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos foi só falar. Show. Vista. Nista. Matar causador do inverno. Isso. Você entendeu? O que será que quer dizer? O subia. Ele está mesmo bom nisso. o Atreus subia nas costas do Kratos, né? Louco. E mais uma cena tenebrosa. <risos> Já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. <risos> oh, não, cara. Do nada Thor e Odin. E agora perseguidoras da floresta. Aqui não é mais seguro. Tá único leve. Beleza. O escudo tá quebrado. Ah, beleza. Vai. Ah! Okay. da hora, mano. O escudo que a mamãe deu pra você. O Todanificou ele, mas agora. Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez. Depois. Um mini-boss, cara. Que louco. Vamos, a gente pode entrar por aqui. Por que estamos aqui, Atreus? Então, você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles. Sim, nós achamos vários. Eu vi eles. Bom, a gente não entendeu tudo na hora. Nossa, mano, isso é do primeiro jogo, ó. Esses cenários Sim, do aqui, lado ó. De é novo? É, não vai voltar, não vai, vai tirar, não. Pera. Ah, tá. Da ah, hora, mano. Isso aí! Vamos! É nova. Vamos, Atreus. Espera. Esquece, ele não vai esperar. Rapaz, onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hati, Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skoll e Hati. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como o um gigante. Viu? Os lobos estão bem. Em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até aqui, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hachi não tem nada para perseguir. E dizem que o Roubo Celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é, mas alguém aparece e resgata a Lua. E aí, a Lua bloqueia todo o Sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Estou chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Nini, é possível. O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos pra casa. Espera, eu quero te mostrar mais uma coisa Tá logo ali Aonde? Ah, tá Que louco, mano O que é isso? Tudo o que eu achei Bom, quase tudo artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários? Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, Vi uma imagem do Tira aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de fumaça preta e terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente. É, o Sindri está me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta... Terra com sangue... A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? Ah, o reino dos anões, talvez? Svartalfheim, é, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O TIR tá preso em Svartalfheim, em uma mina Bom E agora? Gaza Cara muito, muito Rapaz, legal. Mesmo se a gente aceitar procurar o Kir, como é que vamos para Svaltavhein? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Bom, minha gente, vou aproveitar poder ficar por aqui então, caras. Que início maravilhoso de God of War Ragnarok. Pelo amor de Deus, cara! Fortes emoções aí desde o início. Freya aparecendo, Atreus manifestando poderes aí que a gente não sabia que ele tinha, transformado em urso, aparição de Thor e Odin, caraca, velho, que início de tirar o fôlego, e agora a gente vai, né, em busca do Tyr em Svartalfheim. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse início aí foderástico de God of Ragnarok, eu vou adorar ver os comentários de todos, eu vou ficando por aqui, um beijo ó, pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.